Olá! Você sabe o que é o Tutorar? O Tutorar é um projeto que foi desenvolvido durante a minha participação na Academia de Inovação do Google no ano de 2019. Com o apoio da Secretaria Especial de Educação à Distância, o projeto está sendo desenvolvido na UFMS como uma ação de extensão. A ideia principal do projeto é apoiar os professores da educação básica e do ensino superior na adesão e implementação de tecnologias digitais na sua prática pedagógica. Os tutores de tecnologia serão os nossos estudantes dos cursos de licenciatura da UFMS. Nós vamos capacitar esses estudantes para que eles atuem como tutores de tecnologia, apoiando os professores da educação básica e do ensino superior que estão trabalhando de forma remota devido à pandemia do coronavírus. Para a execução desse projeto, nós contamos com a colaboração de professores de todas as licenciaturas da UFMS. Nós estamos trabalhando juntos e de forma colaborativa para pensar quais são as lacunas de formação para o uso de tecnologias que os nossos estudantes têm no âmbito das licenciaturas da UFMS. A partir desse diagnóstico inicial, nós vamos pensar estratégias de formação desses tutores para que eles possam desenvolver o trabalho junto aos professores que estão precisando de apoio nesse período de ensino remoto. Nós estamos pensando em um processo formativo baseado na tutoria, na mediação e na colaboração, onde ambas as partes, tanto o tutor como o professor, vão aprender e crescer juntos, e esse crescimento conjunto poderá desencadear estratégias e ações inovadoras no contexto em que a tutoria acontecer. Acreditamos que esse é um momento crucial para repensarmos a formação inicial de professores no que diz respeito ao uso de tecnologias digitais na prática pedagógica, de forma responsável, inclusiva e criativa. Nós acreditamos que a inovação depende de pequenas ações e não de implementação de tecnologias que as crianças e os jovens não tenham acesso. A inovação pedagógica não depende apenas da tecnologia, mas depende da mudança dos nossos paradigmas sobre o ensino e aprendizagem. Quero convidar você a fazer parte desse movimento de formação, de tutoria, de colaboração e de inovação na formação inicial de professores.